1992, Rodrigo. A ideia, né, realmente, eu tenho, nós agradecemos muito ao nosso, cunha, ao meu cunhado, o Arlindo, ele que ofereceu para o Nelson na época ele tinha a Marajoara aqui, né? Tinha uma loja e aí ele pararam com a loja e ele ofereceu para o Nelson, se assim, eu não queria mexer com a loja, ele, eu sempre me trabalhei como vendedora. De solteira, né? Nós tivemos uma outra loja de confecções, né, aqui em Rolândia, mas aí também paramos. Aí eu resolvi estudar, resolvi fazer, né, aí eu fui, fiz magistério, fiz faculdade. E aí surgiu a loja, e eu vim para cá. E aí nessa época eu já estava trabalhando na escola, eu era orientadora educacional na escola, aqui na Garrastassu. E aí o esposo falou, e eu gostei, porque eu gosto de, de trabalhar, de vender, né, de fazer esse serviço. Aí nós pensamos, eu tinha direito, pelo tempo de serviço que eu tinha, de pegar uma licença. Eu peguei uma licença de dois anos, né, me afastei e vim para a loja. Aí nós começamos a loja, aqui, com esse intuito, né, de ir nossas situações de vida, né, do aquilo que eu gostava de fazer, embora eu nunca tinha vendido móveis na minha vida, né conhecia móveis aquilo que a gente conhece na casa de ver, né mas não conhecia não tinha uma noção nenhuma de móveis até que na época quem ficou comigo foi o Sérgio que trabalhava com Arlinda na Marajoara que fazia toda aquela linha de madeira bonita que eles tinham né ele era um martineiro que trabalhava com ele e ele ficou comigo e ele eu acabei aprendendo tudo de móveis de acabamento né com montagem foi com o Sérgio é nós tínhamos uma linha assim mais básica né nós tínhamos assim uma loja o nosso espaço era pequeno, né? não era o é, espaço é, Dom é. Grêmio. Era nesse espaço assim, só que não aqui esse prédio. Né? Era onde que era a fábrica da do meu cunhado. Então, ali tinha, uma quando nós, nós tínhamos 50 metros de alvenaria em chão, né? E o resto era tudo sementão, que era a fábrica, era a chão de fábrica mesmo, né? Não tinha nada de forro, era bem, bem rústico mesmo. Mas eu tive ótimos colaboradores nessa caminhada toda, né? de pessoas ali comigo que até hoje a gente tem né, de colaboradora mesmo muito legais.